Que passou, e você nem viu Seu Corolla sumiu Seu Adidas sumiu Cordão de ouro sumiu Dedeira monstra sumiu E a carteira sumiu Saldo bancário sumiu Quero ver, quero ver Quero ver falar sumiu. E a patricinha, sumiu E o boizão, sumiu E a cilindrada, sumiu Nave importada, sumiu E o notebook, sumiu Cofre escondido, achei <risos> Quero ver, quero ver, quero ver Falar que fui eu, quero ver Quero ver, quero ver, Falar que fui eu, e as filmagens, sumiu As testemunhas, sumiu Corolla preto, sumiu nem escuridão, nem viu Quero ver Vem falar que fui eu Seu Corolla Sumiu Seu Adidas Sumiu Cordão de ouro Sumiu a monstra Sumiu E a carteira Sumiu Saldo bancário Sumiu Quero ver Quero ver Quero ver Falar que fui eu Quero ver Quero ver Quero ver Falar que fui eu Pulamos seu muro E você nem viu E a Patricinha Sumiu E o boizão Sumiu E a cilindrada Sumiu a Nave importada Sumiu E o